A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Estamos iniciando pela TV Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, o programa Vale em Debate. Eu sou Nelson Faena. No programa de hoje, vamos abordar a violência que há muitos anos toma conta da região jaguaribana. Para se ter uma ideia, em maio de 2008, trabalhando para a TV Diário de Fortaleza... Eu fiz essa reportagem. Várias cidades vivem uma rotina de medo no Ceará. A ditadura do pavor foi imposta por uma prática que vem aumentando muito no interior, a pistolagem. Famílias inteiras já foram dizimadas por esses criminosos que agem há muito tempo e continuam deixando um rastro de terror por onde passam. A pistolagem já faz parte do imaginário nordestino e confronta autoridades policiais e da justiça. Na maioria dos casos, a lei do silêncio impede que a prática seja combatida. A pistolagem no Ceará, esse é o tema do Diário Repórter de hoje que está começando. Uma cidade acuada pela violência em Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe, pistolagem é assunto proibido. O medo é uma constante na vida dos mais de 18 mil habitantes do município. Quadrilhas de matadores assombram a região e tornam a morte numa coisa banal. A cidade se defende como pode, mas conta com poucos policiais militares e nenhuma delegacia para fazer o trabalho de segurança. Enquanto isso, os cidadãos se tornam presas fáceis para os temidos pistoleiros. O regime de mortes e medo implantado em Jaguaretama começou em 1996, quando Luciano Saraiva de Ogenes, conhecido popularmente por Gordo, integrante de tradicional família deste município, matou Francisco de Assis Peixoto, em pleno centro da cidade. Motivo do crime, o Gordo ficou irritado com o cão de Francisco Assis Peixoto, que latia sempre que ele passava. A partir daí, vieram outros crimes praticados pelo Gordo na companhia dos irmãos Luciano, Ricardo, Everton, Regia Nilson e Luiz Sérgio, que passaram a ser conhecidos na região como os filhos de senhorzinho Diógenes, que chamava-se Manuel Diógenes. Sempre bem armados e agindo com violência, eles espalharam o terror na região jaguaribana, deixando um rastro de mortes por onde passavam. Eles transformaram, de acordo com as autoridades, Jaguaretama num dos municípios mais violentos do Ceará, a Cidade do Medo. Relatório da polícia revela que nos últimos 12 anos, pelo menos 30 pessoas foram mortas pela quadrilha e que 70% dos crimes foram praticados aqui em Jaguaretama, considerada uma das cidades mais violentas do Ceará. Nós éramos aqui para ser é, conhecida como a maior bacia leiteira do Vale Jaguaribe. Nós éramos aqui para ser conhecidos como uma cidade rodeada por água, já que o castanhão está aí. Uma cidade de grande progresso, uma cidade que... Apesar de só ter 18 mil habitantes, um pouco mais, mas de um povo que é todo mundo amigo. Mas aí o que acontece é que de vez em quando acontecem esses crimes que até que a gente fica até com receio de falar, pode-se dizer. Porque é da natureza humana querer se defender. Agora, tem se levado as questões para a justiça... Aqui vem destacamentos, hoje aqui nós temos um pilotão e o que foi solucionado A polícia constatou que com o passar dos dias o grupo de pistoleiros vai aumentando O mais novo integrante do bando é um jovem de 18 anos que aparece nessa foto fornecida pela polícia Trata-se de Genilson Torquato É responsável pelo menos por seis assassinatos nos últimos meses em Jaguaretama A polícia de Jaguaretama, sob o comando do sargento Herbênio Almeida Bezerra, se diz pronta para enfrentar os pistoleiros. Eles estão utilizando armas pesadas. Aqui é um fuzil MD2556. Esse é de precisão, esse né? Esse é de precisão. Esse daí. É. é uma arma mesmo de precisão. Arma é de precisão, de, gosto de calibre. É uma arma pesada chamada, né? Para pistoleiro só vai fogo. Esse aqui. Eles também andam bem armados? Anda mais não com esse aqui, né? Que é dele, a arma dele? Eles andam com pistola, 40 340, 380, 38 e espingarda, aquela de 12. Agora eles são perigosos né? Eles são perigosos. Não tem, não se preocupam em matar, não? Não. Certo. Não Vamos se preocupam, não. Mataram? Mata achando graça. A sequência de assassinatos que vem desafiando o poder das autoridades policiais e da própria justiça. Registrou uma baixa na quadrilha de pistoleiros. Nesta casa aqui no centro de Jaguaretama, Luciano Saraiva Diógenes, apontado pela polícia como chefe da quadrilha e considerado como o terror da região, foi morto a tiros de escopeta na cabeça no momento em que dormia. A casa que pertence à família de senhorzinho Diógenes continua fechada. Quem mora nas imediações quase nada tem para falar sobre a morte do Luciano Saraiva Diógenes ocorrida há mais de dois anos. Não tem ideia quem foi que matou, não? Não, não tem nenhuma ideia, não. Ninguém fala sobre isso, não? não? Ninguém fala. Ninguém sabe como foi essa morte do Luciano? Não, não sei informar, não, senhor. O senhor já ouviu falar como foi a morte dele, do Luciano? Sei, não. De jeito nenhum. A morte de Luciano não foi motivo suficiente para a quadrilha diminuir o ritmo de violência. Pelo contrário, novas mortes foram praticadas sob o comando de Lucivano, o Gordo, com um bando reunindo novos pistoleiros. Nesse período, o Gordo e seus irmãos chegaram a ser presos. A última prisão ocorreu em 2006. O Gordo e o irmão Ricardo Sérgio foram presos em Fortaleza. Ainda de acordo com a polícia, depois de alguns meses detidos, eles foram transferidos de Fortaleza para a cadeia pública aqui de Quixadá, de onde terminaram fugindo. Até esta data não foram capturados, e continuam praticando crimes de pistolagem no Vale do Jaguaribe e em regiões do estado O atual diretor da cadeia pública de Quixadá, Jaime César Souza, se recorda muito bem da fuga dos irmãos Saraiva Diógenes. Ógenes Eles cerraram a grade da cela, é, ninguém sabe o horário preciso e se evadiram da cadeia pública de Quixadá Agora, tiveram ajuda de fora, é claro? Constatada não até hoje não tem nada apurado, não foi nada esclarecido Ninguém sabe se teve o apoio de fora ou se não, não teve Com a fuga, os crimes de pistolagem aumentaram em Jaguaretama Cinco pessoas tiveram a morte encomendada só nesses primeiros meses de 2008 Os habitantes de Jaguaretama se recusam a falar sobre os crimes de pistolagem Estão apavorados, temem pela própria vida um Negócio de crime eu não sei de nada mas o senhor não sabe de nada, é porque tem medo de falar? É, e negócio de crime é com o delegado O senhor vai entrevistar o delegado lá que ele esclarece essas coisas, né? mas eu não Por que, é que as pessoas não falam? É porque a amanhece com a boca cheia de bala aqui, viu? É perigoso, todo perigoso. mundo calado é. O senhor também acha isso perigoso? Ei, não, patrão, não posso Faz posso... quantos não... anos que o senhor mora aqui? Ah, está com 73 anos Por que, é que as pessoas têm medo de falar? Mas patrão, para morrer para morrer, morre, patrão. O que a população reclama mais é a falta de liberdade até mesmo para sair de casa. A pessoa não tem quase liberdade nem para estar numa calçada, né? As mortes acontecem no meio de rua é... e é sujeito morrer inocente e tudo no mundo. Temendo pela vida de muitas pessoas, a justiça resolveu baixar a lei seca em Jaguaretama. Já é ordem judicial quando dá 11 horas fecha a noite. Quer dizer, se, você, se alguém vier de fora, chega aqui às 11 horas está fechada a cidade. Quer dizer, todo mundo fecha os pontos de comércio, já é ordem judicial, porque é para diminuir, para diminuir esse incriminador. Lideranças políticas de Jaguaretama estiveram em Fortaleza e mantiveram um encontro com o secretário de Segurança Pública pedindo providências. Explicaram que Jaguaretama, um município com mais de 18 mil habitantes, não tem delegacia de polícia. Para registrar um simples boletim de ocorrência, é preciso ir até Jaguaribe, a uma distância de 130 quilômetros. Sem delegacia, os crimes que acontecem em Jaguaretama ficam impunes. Isso tem gerado na comunidade, na... Na sociedade de Jaguaretama, um medo tremendo. O Jaguaretema hoje está sendo é, retulada como a terra do medo, a terra sem lei, terra de bandidos, e que a população hoje está acuada. Não há como, não temos de onde tirar. Aí, lamentavelmente, a Polícia Civil não dispõe de efetivos. Para mandar delegados para é, Jaguaretama, há necessidade de previamente haver a delegacia. A Associação dos Magistrados do Estado do Ceará está preocupada com um clima de violência que toma conta da cidade de Jaguaretama. Estamos aqui com o presidente da associação, o juiz Paulo de Tasso Nogueira. Doutor, preocupa em função de ameaças que foram feitas anteriormente? Com certeza. Nós estamos muito preocupados né, com o retorno daquela história negativa que envolveu o interior do estado do Ceará, que é a pistolagem. Já tivemos isso foi de uma forma ou de outra minimizada e estamos vendo tudo retornar. Isso não nos agrada, especialmente quando a gente vê a sociedade aterrorizada, um clima assim de faroeste, um bang bang. Quem também exerce a profissão de advogado está preocupado. Muitos profissionais desse setor se recusam a trabalhar em Jaguaretama, principalmente neste período quando a cidade vive um clima de terror. Pessoas que tiveram familiares assassinados e que precisam de agilização de processos contra criminosos não estão encontrando quem os defenda. O advogado Neuzimar Gomes de Moraes é natural de Iracema, cidade que fica na região jaguaribana. Para ele, o que está acontecendo em Jaguaretama não é nenhuma novidade. O crime de pistolagem sempre existiu e vai continuar existindo. O senhor afirma isso porque... É uma cultura do povo ou é falta de autoridade para acabar com essa bandidagem? As duas coisas. Aquela região sempre foi vítima de inúmeros crimes de pistolagem motivados por questões políticas, por questões econômicas e por vingança. E isso vem desde a colonização... Sociologicamente se explica isso muito bem, são heranças atávicas arraigadas na cultura sertaneja. E o que vem ocorrendo em Jaguaretama, lamentavelmente, é uma violência sem par. Pelo tempo, menos cerca de dois anos, e mais de 20 vítimas de pistolagem nesse período... Jaguaretama já está pior do que Exu há poucos anos. Inclusive já é chamada de a cidade do medo. Com certeza. Uma população de 20 mil habitantes, aproximadamente, que vê mais de 20 de seus integrantes assassinados num pequeno período, assusta a quem lá reside e a, a, a pessoas de outras regiões. O que se pode observar é que passados oito anos, de 2008 para cá, a violência praticamente não diminuiu. Há quem assegure que aumentou, apesar das medidas tomadas pelo governo do Estado, aumentando o seu efetivo e direcionando-o para as regiões mais violentas, no caso, o município de Jaguaretama. A Polícia Militar registrou cinco assassinatos na cidade de Jaguaretama, a 239 quilômetros de Fortaleza, entre amanhã de sexta-feira, 19 e amanhã de sábado, 20 de fevereiro. Segundo informações da 3 Companhia do 9 Batalhão da Polícia Militar, que fica em Morada Nova e responde por Jaguaretama, não há informações de relação entre os casos. Dentre as vítimas está o subtenente Carlos Herbenio Almeida Bezerra, de 38 anos, assassinado com vários tiros na região da cabeça. A segunda vítima foi Pedro Nascimento Silva Neto, 18 anos, morto a tiros dentro de casa, na rua Manuel Otton Pereira no bairro Nossa Senhora. O terceiro assassinato foi praticado contra Emanuel Valglesi Silva Martins, 22 anos, também executado a tiros dentro da própria residência na localidade de Acampamento. Às quatro da tarde, dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de uma picape modelo Chevrolet Montana, na localidade de Cacima da Pedra, na zona rural de Jaguaretama. Os corpos foram localizados após denúncias feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança. O crime de maior repercussão foi do subtenente Herbênio Almeida, executado a tiros enquanto fazia uma caminhada. O militar foi vítima de um plano montado em Fortaleza, por bandidos que teriam agido por vingança. De acordo com a polícia, entre os presos está um casal de irmãos nascido em Jaguaretama. Os dois são remanescentes de uma quadrilha familiar conhecida nessa região do Vale do Jaguaribe como os filhos de senhorzinho Diógenes. O repórter Evanildo Queiroz esteve em Jaguaretama procurando colher mais informações sobre a execução do subtenente Carlos Herben Almeida Bezerra. Mas ninguém quer falar e quem fala diz muito pouco. Sábado, mataram quatro. A polícia está mais presente na cidade? Não, está mais que lá na Ifaz ainda, né? Nós estamos na Avenida do Contorno. Essa avenida é uma avenida onde todos os dias o subtenente fazia as suas caminhadas. O mesmo vinha caminhando nesta avenida, quando se deparou com dois elementos em um abróis vermelho. O subtenente Carlos Herbeno de Almeida Bezerra conseguiu correr até este beco. Saindo aqui ele se deparou com mais dois elementos e veio cair nesta calçada, sendo desferido contra ele 20 tiros na cabeça. A rua é bastante movimentada e os moradores não conseguiram ainda voltar à sua rotina. Jaguaretama se tornou a cidade do medo. O Major Jorge Vidal, comandante da 3 Companhia do 9 Batalhão da Polícia Militar, ao ser entrevistado pelo repórter Evanildo Queiroz, reconheceu que os crimes de pistolagem têm aumentado. Nós tivemos cinco homicídios em janeiro, quatro em fevereiro e três agora no mês de março, que está mais ou menos parelho com o ano passado. Tá? Estamos perdendo com, com, com uma pequena margem, né? Já que a gente pertence tem também em Bicuitinga e a Jaguaretama pertence a esta companhia de polícia. E nessa questão da, da Jaguaretama, a partir da morte do soldado Hudson, né, todo o Estado virou para lado de cá, né? os olhos para aqui, para Jaguaretama. Tanto é que hoje lá praticamente desvinculou de morada nova. Quem assumiu lá foi cotar o raio, né? com, com companhias vindo da capital, né? com, é, viaturas e guarnições. Então lá hoje está bem policiado e todo o aparato, bom aparato do estado está por lá hoje. A gente ficou praticamente preocupado apenas com Morada Nova e Ibicuitinga.